Gente, então vamos conhecer a cobertura Como eu disse, ela está em fase final de acabamento tá? Já foi colocado o piso O pessoal está gostando de trazer as portas Para depois começar a trazer a mobília Acabei de entrar aqui na, na sala da cobertura gente. Só esse living aqui A gente tem quase 100 metros aqui de living gente. Olha só. Ali então é a cozinha Cozinha, área de serviço A parte das pias, bancada Ficam tudo aqui Tá bom gente? Aqui do lado a gente tem, tá, gente? É um espaço maravilhoso para trabalhar toda a sua cozinha aqui, mas todo esse balcão aqui. Inclusive ela está sendo mobiliada, decorada. Tá? Ela tem 405 metros, vai estar tá à venda por 9 milhões e 100 mil reais. Olha a vista que a gente tem para a praia. Vista cinematográfica, gente. Nós temos praticamente aqui 180 graus de vista panorâmica para o mar. Uh, lembrando que aqui na Praia de Torres, tá, gente? Essa, essa área que a gente tem aqui, ó... Daqui pra frente... Na, daquele prédio pra frente... Não se constrói mais edifícios mais que quatro andares. Então, essa vista vai ser permanente, tá bom, gente? Vamos continuar o tour nossa cobertura. Pode ser sua essa cobertura aqui, gente. Imagina a decorada na Praia de Torres. Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Deixa eu te mostrar aqui os dormitórios... Olha só, essa aqui é a suíte. Eu já vou te mostrar a principal. Ó, são quatro suítes, tá, gente? Independentes. Aqui é a primeira suíte. Aqui a gente tem um banheiro da primeira suíte, gente, ó, com nicho, ó. Maravilhoso. É um imóvel diferenciado, gente. Vigésimo andar, vista cinematográfica para uma das praias mais belas do Brasil. Natureza exótica aqui, meu caro. Olha só, segunda suíte. Até aqui a gente enxerga o mar, já vou te mostrar também ó, O banheiro também, bem bacana Aqui gente, olha só, de tudo que é janela você enxerga o mar ó. Olha que maravilhoso, e lá você tem a serra gente, ó, o rio que passa ali né Do outro lado do rio é Santa Catarina Só para dizer para vocês, estamos na divisa com Santa Catarina Essa aqui é a terceira suíte, uma suíte maior, tem tipo um hall de entrada aqui Aqui o banheiro dela, gente, ó, é um banheiro maior também. Uma suíte bem boa, uma suíte bem generosa, tamanhos bem espaçosos. Rebaixamento em gesso, aberturas são de PVC. Deixa eu te falar, gente, o prédio tem piscina térmica, academia, salão de festa, sala de jogos, espaço kits, brinquedoteca, tem sala de leitura. E agora sim, vamos entrar na sua suíte master. Olha que linda essa vista, gente, olha só... Imagina suíte com lareira Aqui, é só, aqui seria sua cama ó. Seria a cama aqui Então você teria essa vista aqui para o mar Todos os dias Todos os dias Olha que vista maravilhosa gente. Ó Linda né Essa aqui é a vista da sua suíte Gente a suíte, só a suíte aqui Ela tem tranquilamente 70 metros Privativos Só de suíte Aqui seria um, dá para fazer um close aqui, gente. Aqui é a entrada do banheiro, tá? Seria aqui um close, aqui um guarda-roupa grande para você fazer um imóvel inteiro aqui. Você não, né? Já tá sendo, vai ser decorado essa, esse imóvel. Inclusive, você pode até escolher algumas coisas ainda. Aqui é o banheiro, gente, ó. olha só. Aqui tem espaço já para os dois chuveiros, tá, gente? Ó. Ali, ali, tá, gente? Aqui, uh, chuveiro não. Aqui os dois vasos, os dois chuveiros são aqui. E espaço para banheira de hidromassagem também, gente. Olha que maravilhoso isso aqui. Isso aqui é só a parte do banheiro da suíte. Deixa eu te mostrar agora a infraestrutura de lazer, a área de lazer, né? Dessa cobertura. Vamos subir aqui. Ela é uma cobertura duplex, tá, gente? Vamos subir aqui. Quero te mostrar. Olha só. Acabamos de entrar aqui, ó. Aqui a gente tem um salão de festa, churrasqueira maravilhosa aqui nesse canto aqui. Olha que linda essa churrasqueira. Olha o tamanho dela, meu cara. Gigante. Isso aqui tem mais, olha, tem um metro e meio essa churrasqueira aqui. Aqui, gente, olha essa sacada aqui, que linda, ó. Ó, vigésimo primeiro andar, gente. Olha que cobertura maravilhosa. Essa área de lazer aqui é nossa Eu já vou te mostrar Mas antes eu vou dar uma parada aqui né? Só para contemplar essa paisagem Olha que linda Maravilhosa, né? Gente, esse prédio aqui foi premiado Com prêmio internacional De arquitetura Vocês sabiam? É, esse prédio aqui ficou famoso E aqui, gente, ó área de lazer Dessa maravilhosa cobertura De 400 metros privativos Churrasqueira desse lado também Lareira aqui também Todo um solário maravilhoso aqui Aqui a gente tem piscina em concreto Com borda Borda não, com aquecimento já Gente, ó, ó Então aqui a gente tem Uma piscina infantil, daqui molhada E a piscina mais funda do outro lado aqui, gente ó. A sua cobertura Olha que vista maravilhosa quem tá aqui ó, Então presta em entrar na piscina Olha a vista pra serra esse céu Olha pra cá Então a gente enxerga o mar uh, Gente, a cobertura Ela tem quatro vagas privativas Tá gente, são quatro vagas uh, para quatro carros E tem mais, se você quiser Existe a possibilidade de comprar mais uma ou duas Vagas, aquelas americanas Que tem em porta Lá gente, ó É a famosa Ilha dos Lobos, não vou conseguir dar mais um que isso e lá gente é o Parque do Farol, da Guarita, à nossa esquerda aqui de Torres. Então essa cobertura, meu caro, R$ reais, mobiliada, decorada, maravilhosa, um imóvel único no Rio Grande do Sul. Não existe outra nesse tamanho, nesse patamar nova, com edifício desse, desse nicho de arquitetura. E se você gostou desse vídeo, chama aí e vem ver o vídeo, vem ver o imóvel com a gente. E para finalizar, eu quero te mostrar. Aqui a entrada, tá, gente? Do 21º andar, aqui. E aqui, você entra, então, na parte de cima. Já direto aqui na área gourmet, ó. Aqui eu o lavabo. E aqui seria mais uma cozinha, gente, ó. Tem as, os registros aqui e tal, né? Olha a vista que você tem da cozinha aqui, nos fundos da casa. Maravilhoso, né? Se você gostou, então, desse vídeo, se você tem interesse por esse imóvel, chama aí, dá um toque aí, e marca com a gente. Vem conhecer esse imóvel. Você ainda pode escolher algumas partes decorações. Posso te mostrar o projeto como ela vai ficar também. Tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família. Feliz 2022. E tchau, gente. Até mais.